Boa tarde galerinha Começando aqui mais um videozinho Mais uma semana Segunda-feira Estamos na reserva rodando 15km Aqui em Campinas de Perajá Asfalto raspado Fazer aquele recapeamento E... We have novidades We have Prendemos a asa e agora foi definitivo, viu? Asa presa. Daquele jeito que eu falei com vocês. Vou meter ele na chapa. Um parafuso no tanque, um parafuso na asa. Eu quero ver ela saltar. Não solta. Ou ele vai quebrar essa porra da asa ou ele arranca o tanque. Dos dois. Um. Dá pra ver? Aqui, ó. aqui, parafusinho, arruela embaixo tem uma porca outra arruela e assim vamos mas antes de eu fazer esse método eu ainda experimentei o método sugerido pelo meu pai né não rapaz a gente colocador é box assim ó, vai lixar, aí depois que lixar a gente coloca essa chapa de metal, que vai segurar, vai ficar beleza, eu bom, eu acho que não vai ficar legal, mas do o senhor como tem mais experiência, vou botar fé, pronto, comprei a ideia do coroa, é, vai funcionar, pronto, no sábado a gente preparou, colocou, rascou a, a asa, cumpriu o Durebox. pois é né, pois é, tá vindo a polícia aí atrás que quer ficar segurando, Tudo lerdo, sim, voltando. Cortou a chapinha, furou, pra fazer o suporte de pega na, na, no tanque, colou com durepox, pronto. Só vi mexer nela de novo no domingo de manhã, ou seja, deu tempo de secar né, acredito. Quando eu botei no lugar, ficou afastado, O local onde pegava o parafuso, tava distante de onde a gente perdeu a peça. Eu ainda tentei amassar um pouquinho A alça que a gente fez, mas não deu certo <risos> Resultado, quebrou, quebrou A alça quebrou Aí, ué, pai, sabe de uma Vamos meter um, um parafuso aqui fica melhor Olha, trazemos aqui do lado, vamos embora Será que andar junto? Ah, vamos passando e aí vai ela né porra 300. a gente sabe que você tem mais motor para ver se tem mais peito também né? eu te pego e daí não rapaz coloque ah chato coloque super bond que segura Napa, vamos meter um parafuso que é certo. Napa, bota o super bond. Tem super bond aqui, pronto. Vamos, vamos colocar eu. Napa, bota o parafuso que resolve. Ah, ele pegou, meteu o super e ficou lá segurando quase uns cinco minutos. Pronto, passou o tempo que ele achou que secou. Vamos ver agora se segurou. Não deu nenhum no bicho, fez? Um puxadinho de leve, ele soltou É, fura, fura, fura Fura esse negócio aí sim Pronto, tinha a marcação Furou a chapa, colocou no lugar no primeiro lugar Eu fiz a, a, a, a medição E é pronto Foi só o tempo de furar a asa E furar a aço metálica Acabou, resolveu Colocou o parafuso e as porcas Tudo lindo Procedimento simples Rápido, barato, limpo Ao contrário do, do Durebox, né? Faz uma meleira da porra É isso aí Asinha presa, ó, ó. Nem balança. E eu tô pensando seriamente fazer isso logo do outro lado. Não vou esperar não. Mas vamos ver, né? Verde. Verde. Yeah. Que lindo mamãe Se é 120 isso aqui nesse horário não é legal não, pô. repete, pega leve, pega leve. Temos que entrar aqui e abriu Porra Porra ah, Fiesta Ah não, mentira, mentira, mentira Verdade Chudo, viu? É, pra vocês agora tá bom. Asa presa. Não tem mais ninguém pra ficar me cutucando. É. Oh, tem radar. Tem radar. Tá amarelo, dá pra passar, dava. Mas não quero. Salvador, esses radares e esses semáforos não são confiáveis. Essa dupla aí dinâmica parece que sabe quando você está encostando e aí muda. Sente a moto puxando para o lado. Não, não, está normal. Ontem eu fiz a compra no Mercado Livre do, do Globo, do farol e do kit de chave de ignição, tampa do motor, não, tampa do tanque de combustível e do porta-capacete. Isso aqui tá muito folgado, olha pra aqui, olha pra isso, olha pra isso, ó. Tirei a chave. Tá vendo? Tirei a chave. Eeeey, lado errado. Lado errado? Quase. O celular tá tocando. Não posso atender agora. Mas entretanto, se for o trabalho, já estou chegando. aconteceu pneu traseiro furou tá sambando nada não vamos levando tem uma borracharia perto do biométrica A de ser magrinho agora é essa, né? Muito furado você ainda. É pouco peso, então. Não ofende tanto o aro. Vixe, parece inserir aqui. Porra! galerinha, vou encerrando por aqui Esse dia quente pra caralho E nos vemos na volta Ok tchauzinho pra vocês E até o próximo Vai para aqui Beijo